tudo bem com vocês? estou voltando com mais um vídeo para falar sobre os produtos usados e os que venceram eu acho que essa informação é uma informação bastante relevante porque eu usei o produto até o final e eu consigo te dizer durante meu dia a dia durante todo o tempo do produto qual foi o efeito que efetivamente ele teve pra mim e ele pode ser um parâmetro para você ou pelo menos tentar te ajudar na hora que você for comprar um produto igual ou parecido ok bom então vem conferir vou mostrar pra vocês todos os produtos bom então vou mostrar vou começar mostrando pra vocês a parte de rosto eu usei esses pads removedores de maquiagem só que uma coisa legal é que ele é especificamente para a área dos olhos eu sempre falo ah, que a gente tem que ter muito cuidado com a área dos olhos. A gente mulher com mais de 40 anos, a gente tem a área dos olhos que começa a ficar flácidas, a pálpebra começa a ficar mais molinha, essa, essa pele aqui em cima começa a cair. Então quanto menos você agredir, melhor. Então esse aqui é da Belis. Eu gostei muito, ele vem nos disquinhos. Esses disquinhos que estão aqui, eles já estão secos. Eu infelizmente deixei a tampa é, aberta, então eles secaram, então qual é a experiência que eu te dou? Não deixe ele de forma nenhuma aberto, tem que deixar, deixar ele bem fechadinho, porque ele é bem molhadinho serve para a área dos olhos, com muita tranquilidade, remove super bem. Se eu compraria esse produto novamente, compraria sim, tá? Ele foi bem eficiente, eu gostei bastante, então eu super indico uh, esse produto, tá? Um outro produto que foi a minha dermatologista que passou, na verdade, eu não, eu não vou dizer se eu recomendo ou não, eu vou dizer se eu gostei ou não, porque ele é específico para, é, de dermatologista, então eu não vou fazer uma recomendação porque eu não sou dermatologista. Bom, esse produto aqui é da Lia Profuse e ele é o Clare, esse Clare é um produto próprio para clareamento. Tá? ele é um gel creme clareador, eu tenho os melasmas nas laterais, um pouquinho na testa e eu usei esse produto por um bom tempo na parte da manhã, porque ele tem fator de proteção 25 muito bom o produto, gostei bastante, é, atendeu, achei que, que suavizou bastante as, as manchas mas não retirou toda, obviamente, porque precisa de ácido, precisa de um produto mais forte. Adorei o uso dele, ele não, deixou, não deixava minha pele oleosa, melada, nada, nada. Eu usava durante o dia, acordava a primeira coisa que eu passava, gostei muito. E assim o último de roxo que eu queria dizer pra vocês é que eu quase não uso, né? Eu quase não gosto desse sabonete, que também foi indicação da minha dermato que é o da Vichy, a linha da Norma Derme esse aqui eu comprei esse casadinho, ele vem juntinho no kit que eu comprei na, na drogaria venâncio uma drogaria que tem aqui no Rio Tava com preço assim maravilhoso e aí eu aproveitei e comprei os dois então já foi, já tô com outro no lugar, ou seja eu quase não gosto né, então acho que ele, ele funciona super bem na minha pele ele tira toda a oleosidade, ele não deixa minha pele ressecada, mas também não deixa minha pele oleosa, ele deixa minha pele do jeito que eu gostaria que ela fosse. Que ela fosse sedosa, mas ao mesmo tempo não fosse oleosa, mas também não fosse ressecada, fosse normal. E ele deixa. Após o banho eu uso duas vezes ao dia. Eu uso de manhã para tirar os produtos que eu passei à noite e uso de noite antes de colocar toda a parte de produtos da Dermato assim, de corpo, com relação ao sabonete eu usei esse sabonete aqui da Mahogany que é o Secret Kisses maravilhoso os produtos que tiverem resenha, eu vou deixar o link aqui em cima Caso você tenha interesse em dar uma lida e saber um pouco mais como foi a, a, o teste e a minha resenha, vai estar tá lá, tá? Então assim, muito bom, adorável, né? 750 ml de sabonete, você usa, usa, usa, usa, ainda tem sabonete, você vai usando e você ainda tem sabonete. Rende muito, maravilhoso, super indico, adoro, vou comprar com certeza novamente assim, marroga ele mora no meu coração, então não tem outra, né? Eu tenho, eu tenho, assim, umas certas restrições com relação ao sabonete íntimo, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande você estar tá usando um sabonete numa área tão sensível. E eu me dei super bem com esse da Nivea, essa linha íntimos aqui da Nivea, Inti, íntimo, não tem plural, é íntimo. Então, eu gostei muito assim os produtos da Nivea são são são muito bons e esse que ficou foi ótimo ele é super perfumado com muita descrição obviamente é... eu gostei muito do uso ele foi bem eficiente não me deu nenhuma alergia não me deu nada principalmente em depilação então vou comprar novamente sim é... inclusive já comprei o que eu estou usando no momento é da linha íntimo também então é a minha paixão bom, cabelo eu usei esse produto aqui é um produto de salão da Anetum Anetum na verdade quem descobriu essa máscara capilar foi a minha irmã então essa máscara é uma máscara de hidratação, eu botei até o H aqui porque eu faço isso para eu fazer o cronograma capilar direitinho e muito hidratante eu gostei muito dele ele tem um cheirinho gostoso, aquele, gost... aquele cheirinho de, de, de creme, que você... creme de salão. Creme de salão. Até porque esse creme você só encontra em salão. Eu cheguei a procurar algumas perfumarias e, e drogarias e você não acha. E uma das, das meninas da loja me falou, não adianta procurar porque isso só vende em salão. É linha de salão. O outro produto que eu gostei que foi o shampoo dessa linha da Parf que é alta moda então a FAPAF tem eu usei por muito tempo, vários produtos dela eu gosto muito dos produtos da FAPAF e quis testar esse shampoo, esse condicionador na verdade é uma linha, o shampoo já acabou porque eu tenho sempre assim o shampoo acaba primeiro, o, shampoo, o condicionador vai depois e mesmo sozinho sem o par dele ele funcionou como eu queria ele não é um condicionador que deixa o cabelo mole, aquele cabelo que parece que está derretendo. Mas eu senti, eu senti brilho, eu senti que ele ficou, é, que ele deu um resultado que o meu cabelo aceitou bem. Ele é meio aguadinho, ele não é duro. É aquele condicionador que você quando coloca na mão, você sente ele caindo como se tivesse colocado água. Mas ele não era uma, aquela coisa dura que você ficar socando para ele sair, não. E aí, conforme... Por ele ser mais aguadinho, ele se envolve mais nos fios. Ele envelopa mais os fios. Não sei se é por isso que de repente ele teve o um resultado. Eu gostei. Assim, comprar de novo, eu até compraria, sim. É, como usuária, assim Mas eu tô sempre testando outros produtos para trazer para vocês novas informações. Mas, olha, eu compraria... Tá? Compraria, ele não é um produto tão caro. Aqui eu acho que não tem preço não. Ele não é um produto tão caro. Ele é um produto que tem um preço legal, um preço justo. E ele vem 300ml. Então, compraria de novo. Agora eu vou falar pra vocês produtos que venceram. Esse aqui é o Grey Sweat. E o outro é o Mistérios. Então, esses dois aqui foram os que venceram é... esmaltes da Revlon estão... eu adoro eu acho que tem uma durabilidade muito boa tem a cor... é uma cor super linda esse, esse aqui é maravilhoso fica uma mão clássica esse azul é super diferente, é super marcante você coloca um esmalte desse, coloca um uma, uma, um vestidinho, coloca uma roupa mais neutra, ele se destaca, fica super lindo. Quero mostrar pra vocês dois produtos da Avon. E aí o que eu usei, foi uma indicação de uma das pessoas que, que vendia, foi esse óleo, tratamento nutritivo com óleo de argã. Esse óleo, ele venceu, vocês podem ver que eu até escrevi aqui, fevereiro de 16... E eu parei de usar porque assim eu não eu, eu comecei a observar que ele tava com um cheiro muito forte, não, não tava perfumadinho, ele não tava perfumadinho. E na hora que eu coloquei na, colocava na mão passar o cabelo, depois eu senti que a mão ficava dando aquela colada. Então eu olhei e falei, bom, já estamos em março, eu usei, não achei que ficou colenta a mão, então vou parar de usar. Tá? Mas, assim, ele, ele foi muito prático, primeiro porque o vidrinho ficava na bolsa. Eu usava muito ele, chegava no trabalho, passava pra dar aquela acalmada. Então, ele dá uma baixada nos, no frizz, mas no finalzinho ele já não, já, já não deu pra usar até o final. Se eu compraria de novo, compraria. Ele me atendeu perfeitamente. E abaixava os, os, o frizz, tranquilo, eu compraria de novo sim. Esse produto aqui são umas cápsulas, ó, são umas cápsulas que você usa pra brilho. Eu vou mostrar que, infelizmente, elas estão com um cheirinho ruim, elas já estão vencidas. E são essas cápsulas aqui, ó então uma cápsula dessa pro meu cabelo que agora tá pequenininho sobra então pra você que tem cabelão essa cápsula é o suficiente então você corta aqui coloca na mão e passa gente que brilho é aquele é uma coisa de louco realmente esse produto é primeiro que o cheiro é maravilhoso e segundo, que realmente ele dá resultado. Não preciso nem dizer que eu compraria, óbvio. Eu usei anos, anos isso aqui. Então, eu compraria com certeza. Muito bom, tem um resultado muito bom. O último produto que eu queria falar pra vocês é um produto que também venceu. É um produto da Nivea. E esse produto é assim. O que, que acontece? Eu comprei uma... uma essas maquininhas que tem, que você vai passando, né, no bumbum, nas pernas, para dissolver a celulite. A ideia era usar essa máquina com um, um gel, uma, um creme, alguma coisa que fizesse, uh, fiz, juntasse a máquina com o creme e fizesse o milagre que eu queria. Bom, eu usei esse produto, mais ou menos, ele tá aqui assim. Não, peraí, é ele está mais ou menos aqui assim e ele me dá aquela sensação de coisa melecada então assim eu, não, eu gosto muito, eu amo, adoro hidratante, gosto muito de usar hidratante uso em período assim calor, eu, só pra vocês terem uma noção né eu uso no calor, é, no verão, temperaturas quentes, eu consigo usar um óleo corporal aquele óleo bifásico, trifásico, botar um pouquinho e passar e não me sinto melecada, claro, evidente, dependendo da marca, mas eu não me sinto melecada. Então, a minha percepção de corpo melecado não é tão exigente assim, porque eu uso hidratante todos os dias e quando dá eu alterno com óleo, mas ele não rolou, não rolou, eu achei que fiquei com o corpo melecado. Então, mesmo depois que ele seca, a sensação, não sei se são os ativos que ele tem. Ó, chá branco, extrato de anis. Reduz e remodela a silhueta. Gel, creme, redutor e remodelador. Bio Slim Complex. Então, assim, não, infelizmente não funcionou comigo. Se alguém já usou esse produto e deu certo, deixa nos comentários algum produto que funciona deixa também nos comentários porque eu tô com a máquina eu tô com o aparelho parado sem usar porque eu o ideal é você potencializar até para ele utilizar né então se você usa um creme que você que funciona que você gosta deixa aqui nos comentários me dá essa dica para poder estar tá testando aqui tá bom e é isso espero que vocês tenham gostado se você gostou clique em gostei pra mim aqui embaixo se você não é inscrito no canal, se inscreva. Quando você se inscreve, a partir do momento que você se inscrever, a gente toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser notificada avisando que tem um vídeo novo para você assistir. E aí você acompanha todos os vídeos aqui no canal do Mulher Mais 40. Tá bom? Bom, gente, um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.